Vamos torcer para essa galera. É, porque, afinal de contas, isso aí é, é, tem um objetivo comercial. Quanto mais eles agitarem o esporte, mais clientes eles vão ter. Quanto mais Sim. eventos eles fizerem, mais visibilidade eles vão ter. Então, boa sorte Uxi. a todo mundo. É, o conselho que eu dou é o seguinte: que todas as academias, é, todas, todas, sem exceção, deveriam é, conversar entre si e pressionarem essa liga independente, o Campeonato de Escalada, de que o mais importante são as academias formarem os atletas. Quando começa a colocar o carro na frente dos bois, que é o que está acontecendo desde a formação dessa liga independente, do Campeonato de Escalada, que tipo as academias têm importância diminuída com relação à, à formação de atletas, a gente precisa é, começar a, a, a refletir sobre isso. E, assim como nos Estados Unidos, uma academia de escalada faz parte da indústria de esportes outdoor. É uma indústria. É para dar dinheiro. Então, ali, embora você não goste de fulaninho que tem uma academia na mesma região sua, ou está explorando o mesmo comércio, o mesmo ramo de comércio que o seu, ele é seu parceiro, porque, junto, as duas academias conseguem atrair mais pessoas para o esporte. Importante atrair pessoas para o esporte. Não é dar uma de Highlander, que só pode existir uma. Né? Igual existiu durante muito tempo aqui na cidade de São Paulo uma, que, que era uma pessoa que nasceu em Berço esplêndido e sempre tratou os concorrentes como, quero destruir todos vocês, que só pode existir uma. Agora, muito provavelmente, com sete concorrentes, é, deve estar pensando diferente. Né? O tempo passa, as pessoas amadurecem. Ou deveriam, né? É, Lúcia com ou... falou que na cidade de Colatina, né? onde nasceu o nosso querido Roberto Carlos... Não, no... rapaz, faz isso não? não, que ele vai te xingar. Roberto Carlos é lugar como... igualmente quente, mas ele é de Cachoeiro da Itapemirim, ah, que fica ao é... sul do estado. Desculpa, não. Colatina. Então é, cidade... Colatina é onde nasceu é... minha amiga Flávia, desculpa, eu confundi aqui. É a terra natal da minha querida esposa, a senhora Luísa Pilon. Ela é de Colatina. Olha só, olha só. E também é, agora... da Flávia Arpini, nossa, nossa mais. É, nossa audiência. Né? No é... que você... E agora essa academia história. Academia olha só. É, essa história da academia de escalada aí, a gente precisa é, confirmar direito à informação. Abriu né, é, um local de escalada. Eu não sei até onde. Faz parte de uma academia né, ou sendo exclusivamente dedicado para, para a escalada. É, pelo que me consta, é um espaço dentro de uma academia, mas isso que a gente precisa é, confirmar. O pessoal da academia pode entrar em contato comigo, sabe como entrar em contato comigo, né através da turminha da ilha, e a gente pode fazer até um, um bate-papo legal. É, é, mas, enfim, é, o que eu queria dizer é que quando a gente está falando assim, ah porque a gente, primeiro, é, o cara que está abrindo a academia, eu acho muito legal, ele está... É, Melhorando o esporte, dando visibilidade ao esporte, mas a gente precisa Sim. entender uma coisa que faz parte da nossa economia. <risos> é, você não é um escalador lá dentro, você é um cliente. Se ele Corrente. não tiver cliente, ele não vai sobreviver, ele precisa de clientes para sobreviver. Né? E, e eu acho que essa história de... ah Porque você vê a concorrência como algo que você precisa destruir, é um... É um aspecto, é uma visão meio ultrapassada já, né? É, pensa que o concorrente é tem um amigo, alguém que faz Sim. você melhorar, se melhorar. E, e aí você estava falando sobre a Liga Independente. E, e eu lembro de quando eu estava na CBME, que participava das reuniões e tudo, a gente buscava uma melhoria né, para o pro esporte, principalmente para uhum. os campeonatos. Sim. E, e, assim, se buscou muitas vezes o diálogo com a Liga e, e, e o diálogo nunca foi positivo. Então, assim, o que eu diria para as pessoas das academias hoje é façam, se juntem, né? Não, não, se batam, não se batam, se juntem e criem os seus campeonatos. É uma situação um pouco diferente das academias de luta, por exemplo, porque pertencem a uma federação e tudo, existe uma federação mais organizada, mas se... Vocês não se juntarem e fizerem isso acontecer. Ah, tem duas academias aqui em Vitória, então vamos fazer né, rodízio, né, vamos fazer campeonato nos locais diferentes, mas vamos uhum. fazer. Né? Isso vai pressionar as ligas, as associações a, a, a participar disso. É o que a gente tá falando. Então, Sim. Assim, é, é, infelizmente, a gente vai ter que seguir um caminho reverso, porque as pessoas estão sentadas as associações, na Liga e tudo, estão é, debatendo muito, estão falando muito e fazendo pouco. Então, assim, Correto. vai caber a, a, a, a, ao esforço privado mesmo as academias se organizarem. Então, assim, é, o, o teu concorrente é teu amigo, não, não é teu inimigo nesse momento.